Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Caixa na mão, vamos fazer um unboxing. Um o que será? Bom, pelo tamanho vocês não vão imaginar, né? Então vamos lá. Eita! Eu vou admitir, eu estava ansioso por esse carinha aqui. Olha aí. shark bom shark que você já conhece né sabe que é capacete eu vou abrir logo tudo porque eu sei que ele pode me dar trabalho vamos lá vamos lá Shark Helmet, qualidade, vamos ver, que pressão, <risos> vamos cá, vamos deixar aqui, E, tcharam, esse é o Shark Vancor Eu Tinha comprado já E houve o seguinte Eu tive que trocar Porque é, Ficou apertado Eu tinha pego um tamanho Só que ele não tem a medida numerada Ele Utiliza SML, entendeu? Tipo short, large, medium. E aí, velho? Ficou apertado. Fiquei muito sentido. Eu tive que mandar pra lá e pedir um, um tamanho maior. Peguei um L agora. Mas o bicho é bonito, viu? Muito bonito. Esse aqui. Ele. Não é viseira, é um óculos. Então o óculos sai. A lente é da Carlos Ace. Então é qualidade. O negócio é top mesmo. Terá muito bem feito, acolchoado. A confecção dele é muito boa Bom, e é isso Tem muito o que falar dele é Só usar agora E aí a gente pode Tentar fazer um, um review Ou algo assim Depois que A gente estiver usando Vamos prender esse cara aqui aqui, prende fácil colocou aqui puxou pra cá Prontinho. opa embolo aqui, desembola puxou tá no lugar Fecha direitinho aqui, vamos fazer os testes ver se ele isola certinho né pra não entrar, ar. que é importante mas confesso que é um capacete que eu quero para usar no dia a dia é, eu não acho que ele tem um perfil para viagem, para longa distância, essas coisas do tipo. Ele vem também com o manual. Aqui é a garantia. Aqui é o manual, parece um, um livro enorme. E tem também uma... É isso. Aqui deve ser a garantia da lente, a ah, uso da lente e um paninho para se dar o grau na lente, né? Pá. Aqui, a pegada, não sei o que, cheio de gali, gali Bom, então é isso aí, gente. Mais um capacete para coleção. Está aqui os quatro, é, com mais um aqui na minha cabeça, cinco e com o nosso novo amiguinho aqui, seis. Vai para a coleção, fica aqui é do lado do nosso nossos Bell. 3 Bell, o que tá na minha cabeça é um Bell também. LS2 e um Next então, tem que dar uma limpada aqui. Né? Então é isso aí, um abraço para vocês e até o próximo videozinho, valeu? Até mais!